Gabriel Jordan, do ArrobaHJRD aí! No vídeo de hoje, eu trouxe mais um vídeo de comprinhas. Recentemente, eu publiquei um vídeo de comprinhas de unhas aqui no canal. E como eu sei que vocês amam tanto esse quadro, e como eu sempre continuo fazendo compra mesmo, trouxe mais um episódio do hashtag comprinhas de GJ tradicional, né? Que é falando de maquiagem. O último episódio de comprinhas que eu publiquei aqui no canal falando de makes, faz mais ou menos uns dois meses. Então, já tá mais do que na hora de eu mostrar pra vocês as minhas comprinhas mais recentes, né? Das últimas semanas. Aqui tem bastante cílio, tem pincel, tem leite subdecido, sombra, corretivo, delineador, enfim. Hoje eu passo ao redor das minhas comprinhas mais recentes com vocês. Gente, tem muita coisa que eu tô muito animada por ter comprado, tenho certeza que vocês vão se interessar também. Então, se você já quiser conferir tudo que eu tenho pra mostrar das minhas comprinhas, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Gente, antes da gente começar, vamos tirar um momento pra apreciar minha maquiagem de hoje Hoje não sei o que que tá acontecendo comigo Geralmente faço uns rebocões, umas peles super elaboradas, olhão Sempre tô de batom também Hoje tô de lip tint, gloss Fiz uma pele mais levinha, um contorno mais leve hoje, né Taquei blush, né, porque eu tenho que exagerar em alguma coisa Senão a maquiagem não é minha Mas comentei embaixo o que que vocês acharam, gente Eu prefiro maquiagem rebocão, mas hoje eu tô nessa vibe assim mais... Levinha, comenta aí o que, que vocês acharam Vou começar pelas minhas comprinhas em lojas de make baratinha. Que eu comprei muito pincel e eu comprei muitos cílios postiços, gente Mas também tem produto de make em si Eu comprei dois pincéis que na verdade são iguais Dessa linha aqui da Macrylan Que se chama Professional Beauty Tools E eu gosto muito dos pincéis da Macrylan Marca baratinha de pincel que eu amo São Macrylan e Ruby Rose Mas tipo assim, eu tenho vários da Macrylan E vi essa coleção nova aqui que eu ainda não tinha nenhum Comprei duas unidades do mesmo modelo de pincel Pra eu poder testar e conhecer a linha. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês Eu tô com o modelo BT09 Chique. Quase uma Bruna Tavares, né meninas Que são esses aqui, olha só Eles têm um cabo laranja, a ferradinha em prata E as cerdas pretas e brancas O que eu mais amo dos pincéis da Macrilan É que as cerdas deles são super macias Eu gosto de pincel com cerda macia. maioria das pessoas também, né, o auge Aqui só fala que ele é um pincel profissional pra esfumar E que ele é ideal para pálpebra e côncavo E assim, eu não testei ainda Mas baseado na minha experiência com a Macrilan. Eu acredito que eu não vou me decepcionar, né? Continuando na Macrylan, comprei mais uma unidade do A10. Não sei se vocês lembram. Eu já mostrei ele em uns vídeos de comprinhas anteriores. Esse pincel aqui é muito bom. Eu já testei, eu tenho uns três dele. Olha só, esse aqui é o A10. Cerdas é super macias e ele é bem grandinho aqui, o que eu gosto. Ele vem nesse sodinho de plástico. Aqui diz que ele é um pincel cônico pra esfumar. E ele custou só 10,99. Mudando de linha, que eu suponho que tenha sido lançado com a linha Max, porque a embalagem parece bastante, só que são linhas de diferentes, esses pincéis aqui são da linha White, e eles são novamente o mesmo modelo de pincel, esses aqui são o W141 deixa eu abrir pra mostrar pra vocês olha só, é assim que eles são, eles são pincéis de detalhe, então obviamente eles são menores né, eu já comprei dois porque geralmente não tem um pincel da Macrylan que eu não goste né, então sempre quando eu vejo um que me interessa, como eu sei que provavelmente eu vou gostar, eu já compro vários mas eu suponho que ele deve ser muito bom pra iluminar cantinho interno, então pra fazer detalhe né gente, que é exatamente o no nome dele. Passando agora pra o último pincel que eu fiz nessas minhas comprinhas mais recentes também é da Macrylan. Esse aqui também é da linha White, assim como os dois anteriores que eu mostrei pra vocês. Só que esse aqui é o W122, que ele é pra pó e iluminador. Olha só, gente ele é bem fofinho e bem cheinho, assim como vocês estão vendo, mas ele é meio achatado certo? Então, vendo assim de lado, ele é bem cheinho e vendo de frente ele é mais achatadinho, o que eu gosto, já que o propósito principal dele, pelo menos pra mim, vai ser pra iluminador aqueles é ele diz que ele é tanto de pó quanto de iluminador. Eu vou usar só pra iluminador, porque de um bom tempo, na verdade, pra cá, eu venho gostado de fazer o meu iluminador com esses pincelzinhos mais densos, em vez daqueles mais abertos, sabe? Que tem menos cerdas. Eu acho que o efeito fica mais bonito e você pode ir concentrando, né? Quanto mais você vai esfumando, mais bonito vai ficando. Ele custou R$12,99. Assim como eu falei pra vocês, esse aí foi o último pincel que eu comprei, né? Nessas comprinhas mais recentes. Vamos falar de make rapidinho, porque daqui a pouco a gente vai começar a falar de cílios e eu vou me estender novamente, porque eu comprei várias cílios. Uma das maquiagens que eu incluí nessa primeira compra, né? Mesmo dos pincéis. Foi esse delineador líquido da Max Love, da linha Colorido. Só que ele não é bem lá colorido, porque ele é branco, gente. Eu amo delineador branco. Eu tenho alguns na minha coleção, mas eu precisava testar novos e tal, porque os meus já estão, inclusive, acabando. E também é sempre bom a gente descobrir várias coisas de várias marcas. E o da Max Love eu nunca tinha testado. Se eu não me engano, eu nunca nem testei nenhum delineador deles. Essa aqui é a embalagem do delineador. Tem essa gravação prata. Vem 2ml e meio. E esse aqui é o Swatch Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho Como sempre, na hora que eu faço Swatch, tá focando no meu rosto Mas já foquei no meu braço pra vocês verem O pincel dele aparenta ser bem fininho Enfim, gente, não testei nos olhos ainda Que é o lugar que mais importa Mas de primeiras impressões, eu achei o um produto interessante Ele promete ter alta pigmentação o Que realmente ele tem, né? Também promete ter secagem rápida E não transferir, o que eu só vou saber Quando eu testar nos olhos, né? Comprei esse iluminador aqui, chamado Fashion Highlighter Da Miss Rose Professional Makeup. Eu gosto muito dos iluminadores da Miss Rose. No ano passado tinha um, inclusive, que se eu não me engano eu acho que eles pararam de fazer, porque eu nunca mais encontrei pra comprar. Eu acho que eu tenho a embalagem dele até hoje aqui, gente. Que, inclusive, já tá todo acabado, gente. Eu amava. Esse aqui era o Shimmer Highlighter na cor 08. Só que o meu, tipo assim, gente, tá caindo aos pedaços, porque ele realmente é bem antigo e eu nunca mais encontrei um igual ele pra vender. E esse aqui, ele é diferente, gente. Ele parece até ser mais premium e tal, mas ainda foi bem baratinho. Eu não lembro se eu fiz swatch dele, mas você que eu achei a cor bem bonita, é mais escuro do que o anterior inclusive uma coisa que eu acho confusa na miss rose é a cartela de cores porque por exemplo, o 08 que é lá no final da cartela é bem clarinho e o 03 que é esse aqui, ele é mais... um. Dourado, bronzeado, sabe? Paguei R$19,99, gente. 20 reais. vem 12 gramas. Nossa, vem bastante produto aqui dentro. Então é isso aí. Paguei 20 reais esse iluminador, vem 12. Vamos falar um pouquinho de cílios, gente? Olha, eu ultimamente entrei numa crise existencial. Eu comecei a achar que tava faltando versatilidade na minha coleção de cílios. Então dessa vez, quando eu fui fazer essas compras, eu pedi pra mandarem fotos de, tipo, tudo. Todos os cílios disponíveis que tinham. Então eu comprei vários diferentes, vários mais extravagantes também, né? Então vamos lá, a primeira parte de cílios que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui da marca Hello Mini E olha só, esse aqui é o cílio, tá vendo que a base dele é bem cheinha, o que dá mais impressão de volume E as pontas são bem fininhas e bem espalhadinhas, o que eu acho que fica muito bonito no look Dá aquele efeito de cilhão, fica bem bonito Aqui em cima tá dizendo que ele é de mink, gente, mink 3D Hair Mas por favor, né gente, eu paguei R$9,99 nisso aqui, óbvio que isso aqui não é mink Eles colocam esses nomes assim porque falam, ah, é porque parece com mink e tal, essas coisas Mas isso aqui obviamente não é mink E também eu não uso cílios que não sejam sintéticos Todos os meus cílios são de plástico Eu não uso nada, nenhum cílio de origem animal Nem pincel também, nem nada disso Não sou vegano, mas eu particularmente Não sinto a necessidade de comprar Acessórios de maquiagem que sejam de origem animal Comprei esses aqui, gente Que eu fiquei apaixonadíssimo Que eu nunca vi na minha vida E eu acabei de me tocar que eles são diferentes, gente Achava que era igual por causa da embalagem Uau, eu tô mais feliz ainda Aqui só vem dizendo que são cílios e a Márcio se quando essa aqui Blue Magpie e eu tenho dois modelos aqui comigo. Primeiramente eu tenho os Blue Magpie no estilo 96. Olha só, ele vem numa cartelinha. Nossa, o que que é isso, gente? veio com cola de cílio, que provavelmente eu não vou usar porque eu sou muito particular e muito chato com as minhas colas de cílio eu só gosto de uma praticamente, mas enfim esse aqui são do estilo 96, que é bem concentradinho aqui na base mas espalhadinho na ponta, igual eu gosto e esses aqui são os blue magpie no estilo 34 que ele é um pouquinho menor do que o estilo 96 mas ele ainda é bem bonito e eu acho que com certeza ele ainda vai dar um destaque bem legal gente, eu achei bem diferente que veio com cola de cílio aqui mas veio tipo um sachê, sabe? Mas tá escrito aqui, ó, eyelash que basicamente é cola de cílios mas veio é um sachê, gente, não sei como é que se usa, não sei nem se eu vou usar mas eu sei que os cílios em si, com certeza eu vou usar. Poucos de vocês me acompanham desde o ano passado, na verdade a maioria dos inscritos que tem aqui no canal chegaram aqui nesse ano, mas quem é bem antigo aqui no canal lembra que eu usava muito esses cílios aqui, gente esses cílios por muito tempo foram os meus cílios favoritos de todos os tempos, inclusive eles ainda devem estar, tipo assim, em primeiro ou segundo lugar, sei lá, principalmente esses aqui que são no estilo 23, mas deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo o quão volumosos eles são aqui na base e que ainda assim, eles progressivamente vão crescendo aí certinha, sabe tem várias curtinhas, várias médias e várias longas, eu amo amo, amo, amo esses cílios, eu era obcecado com eles, tinha uma época da minha vida que eu só usava esse modelo de cílios aqui, que eram os 23 só que é uma pena, porque eles são tipo praticamente impossíveis de achar, e gente sem brincadeira, esses cílios custam 5,99, nessas lojas de maquiagem baratinha. Eu paguei 5,99 nesses cílios. Extremamente barato, extremamente bonito e o cílio é bom. Além desse modelo 23, tem um da rui também que são os modelos 26. Eu já usei eles uma vez, se eu não me engano. Eles são bem bonitos também, assim como o modelo 23, só que o 23 ainda é meu favorito. Se vocês observarem, eles são menos volumosos no cantinho interno e mais volumosos no canto externo, que dá aquela impressão de que o seu olho é mais puxadinho e tal. Dá aquela continuidade, principalmente se você usar com delineador também fica lindo. Esses da Erui foram todos o mesmo preço, gente. Paguei 5,99 também, tipo incríveis. E são nesse modelinho aqui, gente. Juro pra vocês que os cílios estão acabando, tá, gente? Comprei esses, essa marca aqui chamada DML, que novamente prometem ter efeito 3D, ser de mink e tal Gente, impossível isso aqui ser de mink pra começar pelo preço. Paguei R$6,50 em cada um. Mas o que eu mais gostei deles é que eles são cílios que dão efeito. Tá vendo o quão separadinhos eles são da base? Isso aqui em make drag maquiagem artística, fica muito, muito, muito bonito mesmo eles são dessa marca Mel né assim como eu falei pra vocês, e são do estilo L59, eu odeio essas embalagens que vem com glitter porque é uma embalagem baratinha óbvio, porque o produto também é baratinho e fica vazando glitter na mão, ai, um saco mas olha só, eles são bem separadinhos devem dar um efeito muito lindo muito lindo mesmo na maquiagem, comprei dois deles, né, eu acho que eu já falei, mas eu paguei R$6,50, o que eu achei mara, e agora sim, gente, passando Pra maior palhaçada Maior de todas Literalmente maior mesmo Eu comprei esses cílios aqui De uma marca chamada Gira Moda, Que são simplesmente, gente Um absurdo Olha o tamanho disso aqui Gente, isso aqui na é maquiagem drag Ou artística Novamente assim como os anteriores Deve ficar tipo um escândalo Gente, sem brincadeira Eu tô muito animado pra testar esses cílios aqui Eles são muito, muito grandes Geralmente eu falo que não existem cílios Grandes demais para os meus olhos Pra se achamos o primeiro? Não sei Mas pra quem quiser referência Esse aqui é da marca Gira Moda, Assim como eu falei e ele é do estilo número 15. E assim, gente, ansioso pra fazer uma make zona drag assim, o auge e testar esses cílios pra vocês. <risos> Terminei de falar de cílio, calma, tá gente? Sei que teve muito cílio e muito pincel no vídeo, mas calma. Vamos pra make de volta. Ainda nessas compras, eu comprei gente, três quartetinhos de sombra da Jasmine. Eu não sei se isso aqui é lançamento, não sei quando foi que anunciaram e tal, mas eu achei bem interessante. Pelo display da loja, existem quatro versões dessas paletas, mas eu só conseguir encontrar três. E assim, gente, quartetinho de sombra neon, sempre bom ter, né? Essas aqui são as cores. Elas são da linha Radiant Neon da Jasmine. Primeiramente, nós temos a versão amarela, né? Que é essa aqui, vem com um tonzinho de amarelo, um de verde, um de roxo e um de laranja. Temos a Radiant Neon Laranja, que vem com um tom de pink, um azul meio royal, que eu amo. Inclusive, deu um match perfeito com as minhas unhas, o auge. Um tonzinho de laranja, que na câmera tá aparecendo bem lavado, não sei porquê, mas na vida real tá bem neon e um rosinha bebê meio apagadinho também comprei a versão rosa dela que vem com esse amarelo neon, laranja roxo e pink absolutamente todas elas custaram a mesma coisa eu paguei R$11,50 bom gente, também comprei um BT Multi Cover da Bruna Tavares na cor M10 eu amo, amo, amo, amo o BT Multicover, inclusive usei na minha maquiagem de hoje a minha unidade que já tá aberta só que eu uso esse corretivo tanto, gente que eles não duram nada na minha mão porque tipo... Ele é bem grandão, vem bastante produto. Mas eu uso, uso, uso, uso, porque eu amo demais, gente. A cor que eu uso é a M10, de Bruna Tavares e tal. Acho que vocês já conhecem esse corretivo, né? Ele não é lançamento nem nada. Mas ele é um dos meus corretivos queridos da minha coleção. Eu comprei pra ter em estoque. Paguei R$35,90. Além disso, eu comprei esse pózinho aqui da Ruby Rose, né? Que é da Ruby Rose Fills. Já usei bastante esse pó aqui. Já acabei bem com as três unidades dele. Inclusive, tem resenha do pó e da base da linha Fills aqui no canal. Vou deixar linkado o vídeo aí pra quem quiser assistir Caso não tenha visto ainda, né Não é um pó que eu uso com muita frequência Mas é um pó que eu comprei de novo E gostaria de ter na minha coleção Porque ele é bem fininho e às vezes eu preciso de um pó muito fino Quando eu quero fazer determinadas técnicas E ele é um bom pó também, né, gente Custou R$16,99 Por fim, o último item dessas primeiras compras É essa sombra de borboleta De uma marca chamada La, La Premium Eu nunca ouvi falar dessa marca na minha vida Essa aqui é a embalagem A cor que eu escolhi é a What well, que é a verde, né? Assim como tá aqui na frente da embalagem. Vou tentar abrir aqui pra vocês. Nossa, o encarte é péssimo. Só rasgando mesmo pra poder abrir. Porque é impossível. Enfim, gente. Quando eu vi isso aqui, eu achei muito lindo. Nossa, veio sem um lacre. Diferente, hein, galera? Mas eu sei que eu tinha visto fotos e eu tinha achado a cor muito bonita. É um verdinho clarinho, sabe? Podia brilhar um pouco mais. Mas eu acho que agora, pra essa vibe de fim de ano, Natal e tal, é bom ter um verdinho na coleção. E eu paguei R$13,90. 9 nessa sombrinha Então, gente, essa primeira compra, né Com todos os itens que eu já mostrei pra vocês até agora Deu um total de R$ reais E centavos De tudo isso que eu comprei aqui Exceto uma coisa, né, que eu não mostrei pra vocês Que na verdade é uma peruca loira, né, gente Eu tava precisando de uma peruca loira Porque, tipo assim, eu tinha um monte de peruca loira antigamente Aí a falta do que fazer na quarentena A tia, essa pessoa aqui, fui lá e pintei todas Quando eu me dei conta, não tinha mais nenhuma peruca loira <risos> Então eu comprei uma loirona Grandona, né, daquele estilo e ela custou R$129,90, né? R$130,00. Então, fechou nesse valor aí. Finalizamos a primeira parte da compra. Não vou fazer uma segunda parte do próximo item, porque, na verdade, nessa loja que eu só comprei um. Que, na verdade, são esses cílios aqui que vos falam, gente. Esse aqui é o Paparazzi 04. Gente, eu amei esses cílios, não vou mentir. São os cílios mais curtos da minha coleção. Mas, eles são bem volumosinhos e tal. Eles custavam R$30,57, mas acabou ficando por R$26,90, com Desconto. Então, auge, gente, não uso muito cílio curto, mas definitivamente, gostei desses aqui, eles vão ficar na minha coleção, porque, mesmo sendo curtinho, eu amei, gente, ele é bem volumosinho aqui na raiz, e tem só umas cerdinhas curtos fora, sabe? Uma coisa assim, básica. Beleza, gente, eu vou passar por essa segunda comprinha de maquiagem, bem rapidinho, que é a coleção inteira da Manu que, na verdade, esses produtos eu já até abri, porque eu já gravei o vídeo de resenha, e provavelmente vocês já até assistiram. Mas, pra quem não tiver assistido, fica aí logo o jabá, né? Pra você assistir depois que esse vídeo aqui acabar Começando pelas sombras unitárias Da coleção da Manu Gavassi, né São cinco cores de sombra, né Azul, verde, coral, amarelo e rosa Vem uma grama e meio em cada sombrinha Dessas aqui e eu paguei Paguei 37,90 Em cada uma dessas sombrinhas aqui Também comprei esses lápis multifuncionais Aqui da linha dela, né Que vem dois de cada lado Inclusive estou usando o azul hoje Aqui na minha linha d'água inferior, o auge. Paguei 29. 90 em cada um desses lápis Comprei dois delineadores, né? Um laranja e o um azul Paguei R$41,90 em cada Vamos terminar com os esmaltes, né? Que são o secreto, que é o laranja O psycho, que é o vermelho E o cute, que é esse azulzinho aqui mais lavado Inclusive já usei ele, é lindo E eu paguei R$13,90 em cada um desses esmaltes aqui E o total das comprinhas da coleção da Manu sozinha, né? Que eu comprei no site do Boticário, Deu um total de e 70 centavos. Pra finalizar vou falar de comprinhas que fiz na Renner comprei basicamente só duas coisas lá na Renner, né? Não fiz compras grandes lá nem nada, mas eu comprei gente, duas unidades desses kits de três pacotinhos de lenço. Eu não uso esses lencinhos no meu rosto, mas eu gosto bastante desses lencinhos que vendem na Renner, porque eu sempre deixo aqui no estúdio ou pra limpar a maquiagem, às vezes pra limpar algum produto de um pincel, pra limpar, tipo, alguma coisa que suja, gente. Maquiagem suja bastante, especialmente se você usar em alta escala, que nem eu uso. Custa R$19,90 cada kitzinho desse com três, então, tipo, vem R 60, né? E dessa vez no aplicativo, eu também achei essa versão aqui, que é a Alquimia Lenço Micellar. Esse aqui eu tô curioso pra testar na pele, gente. Não é que o outro não seja pra pele, nem que seja pros propósitos que eu uso, é porque os outros eu não uso muito porque eles são menorzinhos, sabe? Quando eu preciso usar algum lenço no rosto, eu gosto de usar mais lenços maiores, sabe? Mas comprei pra testar, tipo, era o mesmo valor do outro R$19,90. Se eu não gostar também vai ter a mesma serventia dos outros Vamos pra os últimos produtos que eu comprei na Renner, né? Assim como eu falei pra vocês, eu só comprei basicamente duas coisas lá, que foram os lencinhos, né? E eu também comprei BT Velvet, gente. Tava atrás de BT Velvet, porque os meus já estavam acabando, tinham cores que eu queria bastante ter que eu não tinha ainda cobrei as cores steel Violet Pink e Yellow Então vamos lá, primeiramente eu comprei Essa violeta aqui Que eu não tinha ainda, gente Vocês sabem que eu amo o BT Velvet, né? É um produto muito versátil, dá de fazer sombra, dá de fazer delineador Tem gente que faz até batom Mas enfim, gente, eu acho um produto extremamente versátil Pra área dos olhos Em seguida nós temos o Teal, que novamente Eu não tinha a minha coleção Que é esse verde meio água e tal Gente, extremamente lindo Inclusive a Bruna Tavares anunciou um BT Velvet Royal. Ele é um azul assim, gente Bem naquela minha cor favorita Nossa, eu tô ansioso pra que ele lance Vai lançar esse mês agora Porque, tipo assim, literalmente minha cor favorita No BT Velvet, né, gente Preciso ter o, gente Esse aqui é o Yellow, né, que é o amarelinho Ele é um amarelo um pouquinho mais Apagadinho, né, ele é meio pastel E por fim nós temos o Pink, né Que é o último que eu comprei Ué, gente Na nota fiscal tá falando que eu pedi um pink E eu realmente pedi um pink, gente Mas veio um black Diferente Eu já tenho o BT Velvet Black O <risos> né, gente Veio a cor errada Mas o meu BT Velvet Black antigo tá acabando também, né Mas eu tenho que ir atrás do pink em outro lugar Bom que também eu já espero lançar o azul e o laranja Eu já comprei tudo, entendeu Auge, né, meninas No total, a minha comprinha da Renner Deu R$219,30 né? Eu comprei só os Teve uma só aqueles lencinhos mesmo. E no total, finalizando, tipo, todas essas comprinhas que eu mostrei aqui pra vocês, né? Dessas três lojas e dos cílios que eu comprei na farmácia, deu um total de R$ 1.061,53. Então, gente, foi nesse valor que a gente fechou esse episódio de comprinhas GJ. De Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal tem vários vídeos novos a gente fala sobre maquiagem, sobre unhas, comprinhas tem tutorial de make, tem tutorial de unha tem vídeo falando da minha vida, então já se inscreve aí, vem conferir que tem bastante conteúdo interessante aqui vai rolando aí, que eu tenho certeza que você vai encontrar vários conteúdos que você vai gostar conteúdos não somente aqui no canal, como também nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue no meu Instagram, Twitter e TikTok em arroba gajotrd, corre pra me seguir, nessas plataformas eu também posto vários conteúdos de make, tô sempre nos stories falando pertinho com vocês, tem vídeo de tutorial, tem challenge, tem bate-papo lá da gente interagindo. Confere lá em arroba.h.jtrb. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Fico muito grato quando vocês fazem isso. Ajuda bastante no desempenho tanto do vídeo quanto do canal. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. <música>